Na Gruta do Água Azul, que hoje está sendo a reabertura, com um o ano fechado. Amanhã, a partir do dia 18, está aberto a turista, a visitação de turistas. E venha, aqui, aqui aqui tem segurança, as medidas de segurança, distanciamento. E eu espero que você possa vir aqui em Bonito desfrutar desse passeio maravilhoso. E eu faço esse convite: venha para Bonito. <música> A partir daqui que nós iniciamos a parte do SGS, que é a parte do capacete, informações da caverna para todos, normal, caminhada de 300 metros até a boca da caverna, com uma trilha na mata, né? e na entrada da caverna também falamos um pouquinho sobre a visita, como que ela é feita né? dentro da caverna, então lá é que, em, partes, em partes nós vamos falando a cada espaço sobre o que vai estar acontecendo. Né? No momento, nós estamos aí reduzidos do número de pessoas ao dia, né? De uma em uma hora sai o grupo, mas o tempo de visita na da caverna é o mesmo. Unicamente diminuiu o fluxo e aumentou o tempo de saída, que era de 20 em 20 minutos, que agora é de uma em uma hora, né gente? Até que as coisas se restabeleçam, né? E voltamos aí ao normal. Embaixo do queixo, presilha presa, que é justamente para que você possa olhar para cima ou para baixo, não tem o risco de cair, né? Então você está com a sua cabeça ao tempo inteiro protegida e segura, tá gente? Esse é o equipamento de uso obrigatório ao longo da semana, ao longo do mês e do ano. Não tem exceção para ele, tá? E nós temos duas áreas distintas aqui. Nós temos aqui a, essa área de preservação, onde o ele reza por essa área, né? Usa assim ele, que dita as normas e regras, né? Onde nós também temos as nossas normas também de como o SGS, né? Ele foi implantado em todos os passeios, né? Música deparando aqui com o totem higiênico também com álcool gel 70 para justamente já fazer essa tepicia na saída né e ao chegar lá no receptivo automaticamente será direcionado ao banheiro que faça a higienização correta né o sabão o álcool tudo bonitinho então nós estamos seguindo aí o protocolo de segurança né da convide arrisca mesmo tá muito mais que o pessoal já vem sabendo né coletando essa informação nós vamos estar enfatizando ele ser mais ainda, né? Isso que é o legal, bonito realmente estamos todo ele encoberto, né? Ele pode sair já, hesitante. Dessa forma ele faz a parte do meio do pé e também as pontas e o solado, né? Também a gente dá um pitacozinho de como fazer o melhor. Já conhecemos o lago, olhando daqui já está a parte escura ao fundo devido aí a sua coloração de azul, né? Vamos fazemos a leitura daqui. Então temos que ir, no mínimo até o último mirante que é o mirante do lago para ter a linda imagem que é o que nós vendemos, né? que é a gruta do lago azul né? temos a caverna que é a gruta e o lago ao fundo uniu-se o nome, gruta do lago azul né? Nós cortamos o cartão postal lindíssima nós temos aqui ó, essa névoa né? que está estacionada aqui ó. pode observar que está branco isso é porque a umidade do calor está mais alta aqui fora ela não deixa esse ar mais frio, como está aqui a umidade abaixo, sair para fora. Então depende da maior vento, circulação de ar, para que fica estável, uma, uma visual mais limpo, né? Então precisa aí, você pode observar que até o óculos está meio embaçado, então, devido sim. justamente a essa mudança, né, de temperatura. Nós temos aqui uma curiosidade que todos, né? nos pergunta a água realmente ela é azul né nós temos aqui uma, uma ilusão de ótica vamos dizer assim né porque nós temos fatores que nos dá a leitura do azul né nós temos aqui o carbonato de cálcio o calcário que está depositando né sobre misturando a água está decantando a água toda a impureza da água está sendo é, vindo para baixo né limpando a água vamos dizer assim né nós temos o magnésio a luz solar, ela entra e filtra nessa água transparente, ela bate nas pedras e retorna, né? dando a reflação da luz. Nós conseguimos fazer essa leitura. A profundidade, você pode observar, quanto maior a profundidade, né? maior é o tom azulado. Se eu for ali na beira do lago pegar um balde ou pegar na mão, ela vai ser uma água cristalina. Né? Esses são alguns fatores né? que deixam a água nessa coloração. Calcio, magnésio, a luz solar, da reflexão da luz que bate ao fundo e retorna, né? E nós temos essa sensação que a água realmente é azul. E ela está azul, né? Prontinho. Muito tá. obrigado. Tudo bem com vocês? Estou aqui para poder convidá-los a conhecer a Gruta do Lago Azul, na cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul. Nós, nós fizemos a reabertura do atrativo e aguardamos a visita de vocês.